Assim que eu comecei o jogo, vários achievements reapareceram por, por algum motivo a Propósito, não sei falar palavras, e eu não sei porquê Mas é vale a pena mencionar uma coisa E essa coisa que vale a pena mencionar é que tipo Eu falei, ah, uma pizza com coca é 60 reais Um cara nos comentários disse, ó, oh, aqui é 35 Como? Onde raiz é você mora? No Acre, pra estar tá tão barato assim, eu não sei. Uh, a propósito... O que é... O que é esse chefe? Oh, arma? Ok, eu acho que eu absolutamente estava completamente despreparado pra ter, casualmente, uma arma aqui. Ok, eu pensei que, tipo, tivesse... Ou oh, Será que dá pra eu... Oh, dá para eu carregar? Aham! Isso deixa as coisas bem diferentes, só que, tipo, só carrega... Ah! Ok, quer saber? Eu acho que oportunidade de carregar não vai realmente aparecer aqui, simplesmente pela natureza do negócio. Ah, eu errei! Triste. Ah, uh, e se eu parar? Ah, qual é? Eu acho que eu podia muito bem ter acabado com o filho da mãe ali, e conseguido um rank P, se eu não tivesse bloqueado ali naquele momento, mas é, não foi o caso não imaginei que isso aqui fosse ter um modo de gameplay completamente diferente só pra esse chefe ok, em algumas fases da luta, você tem mais oportunidade fantasma, mais oportunidade de atacar, a propósito tipo, o que é ele? ele é uma pilha de queijo? ele é uma Batata amassada. Eu, eu não sei, eu tô levando pancadas aqui. Eu provavelmente vou acabar morrendo. O que vai ser trágico se acontecer. Ok. ah yeah, não Isso aqui certamente é um momento onde eu não vou ter muita oportunidade. Ok, qual... qual é daquele fantasma? Tipo, eu tenho que parar ele ou o quê? Eu não sei. Mas ok, eu tenho que parar de ficar aparando os ataques do chefe. Tipo, isso é simplesmente desnecessariamente causar auto sofrimento. Mas tudo bem. Propósito. Meu, o absoluto caos que é essa luta é absolutamente caótico. Isso não pode ser... Ok. Um, dois... Ok. É só começar a carregar num momento que você sabe que a oportunidade de atacar vai aparecer esse é o segredo tipo aqui Yeah! olha só para isso e agora aqui eu, também a oportunidade é yeah, eu tenho que parar de começar a carregar exatamente no momento errado que é uma coisa que tipo o jogo te condiciona a fazer mas tudo bem ok eu quase foi atingido tragicamente ali, mas eu consegui dar um jeito nisso completamente ok, começa a carregar aqui agora, yeah tiro feito assim como, oh, aquilo foi quase perfeito mas só ficou no quase ok, será que isso aqui vai ser outro chefe que vai ter duas fases? eu espero que não, porque uh, simplesmente isso aqui é um chefe que tá demorando bastante para eu atingir ele aqui. Eu não sei se dá para eu otimizar... Ah, ok. Fantasma. Eu tenho que ver qual é a do fantasma. Ok, dá para você atirar nele. Eu pensei que eu pudesse simplesmente somente aparar ele. Eu não sei exatamente porquê. Eu pensei que aparar fosse a única coisa real que eu poderia ter feito ali, mas uh, não era o caso definitivamente. Olha, oh, tem um pouquinho de armadura ali. Não, não, isso sem dúvida alguma vai ter... Uma segunda parte da luta é simplesmente a natureza do negócio. E agora, de repente, estamos jogando parcialmente Donkey Kong Country Returns. Meu, isso... Aquele dinamite era muito mais agressivo do que eu imaginava. Ok, gostaria de saber, tipo... Quantos tiros normais equivalem a um tiro carregado? Proposto. E yeah, a coisa Sam a se fazer seria simples... Que? simplesmente sair atirando um monte porque tipo, é yeah, é, yeah. meu erro foi simplesmente ter descoberto o tiro carregado e etc ok, a vaca é perigosa e ela simplesmente sai quicando de um lado pro outro como se fosse o Bowser do Super Mario World e essa é a regra. ou oh, tem alguns momentos que ele parece que ele fica cansado então é assim que funciona a luta ali, mas é, yeah, novamente, eu... Eu vou deixar pra fazer esse chefe com o um Rank S uh, Somente no vídeo dedicado dos Rank S Caso contrário, isso é um problema Oh! Ok! Isso oh! Será que eu vou ter que apertar o botão e reagir? Ou talvez parar? Oh, não! Oh! Eu... Tipo, apa, eu, eu não tratei... Oh. <risos> oh não, fui tão incrivelmente lento. O jogo te dá uma oportunidade imensa aqui. Isso não é uma janela de oportunidade. Isso aqui é... Eu não sei nem o que falar sobre isso. Mas tipo, isso se qualifica como um Rank S simplesmente porque eu... Temei com cinco, ou... não, não. O jogo conta especificamente a quantidade de pancadas que você levou. Então isso foi um tremendo Dumbê. Porque, é, yeah, isso foi um tremendo Dumbê. Isso definitivamente é verdade. Ok, e agora a gente pode seguir em frente para o próximo mundo. E, ah, yeah, eu acho que eu só vou fazer uma fase real nesse episódio. Eu vou... ME SEGURAR E hey, olha só, os dois finalmente fizeram uma izade a propósito, cogumelos uh, servem como molas, o que é bom de se saber. Então, yeah, vamos em frente aqui. Bem-vindo ao terceiro andar removido. O... Aparentemente, pizzas tomam remédio. Ah, espera um momento. Eu posso subir? Huh, você não pode quebrar blocos daquela maneira. Fascinante. Ei, hey, olha, tem uma pirata. Será que isso aqui seria uma épica referência a Rice Beach? Eu não sei, mas... Oh, não. Eu vi o X ali no chão. Mas eu vi aquilo, eu tentei aquilo pensando: ah, certamente aquilo não é um detalhe importante. Surpresa, era um detalhe importante. Ok, onde raios o jogo quer que eu vá? Isso aqui tá, tipo, me dando oportunidades demais. Tem um detalhe ali na parede que pode estar escondendo alguma coisa e tudo isso somente me causa preocupação. Ok, se eu seguir por aqui, o que acontece? Aconteceu isso aqui. Ah, ok. Aqui é a segunda volta e provavelmente é necessário ir pra cá pra conseguir o rank P dessa fase. Bom. Descer... Saber. Ok, então. Seguindo em frente. Peraí, sério isso aqui só? Tem isso aqui. Oh, tô começando a perceber que o jogo tá começando a somente colocar algumas, alguns lugares aqui. Uh, puramente pra fazer você perder tempo tipo, o jogo já tava fazendo isso há algum tempo, mas é, isso tá começando a ficar mais e mais claro aqui ok isso aqui, isso aqui é design esquisito ok, compreendo agora o jogo tá começando a incentivar uns Sparks aqui eu não sei qual seria a rota Ideal pra você passar por aqui Mas... Ih, é o que eu tenho a dizer sobre isso Oh, você tem que prestar Tanta Ok, descobri onde Ele está Ali O ah, que eu ia dizer? Eu, eu esqueci completamente Eu ia dizer uma coisa, me distrair por algo que eu encontrei Ali Ok, qual é? Certamente eu consigo Certamente eu consigo passar por ali. E yeah, é, bônus extremamente sutis existem nesse jogo, que foi algo que eu descobri no último episódio. Isso é algo que só se torna cada vez mais preocupante conforme isso segue em frente. A propósito, SS Ship certamente é um tremendo nome para se dar para um navio. Oh, ei, olha só quem está aqui! Existindo aqui só pra quebrar o nosso combo mais do que qualquer outra coisa. Ok, eu acho que eu deveria usar o meu cérebro. Mas, yeah, eu acho que o ideal aqui, em termos de otimização, é que eu fique extremamente confuso comigo mesmo. Pera aí. Ok, eu já consegui me esquecer de onde estava o lugar... Ali do faxineiro. Completamente. Não me pergunte como isso aconteceu. Isso simplesmente aconteceu. E é uma realidade. Ok, tipo, quero... Sério que... Ok, tudo bem. É aqui, pensei que fosse um pouco menos. Deixa pra lá. Deixa pra lá, tanto faz. Isso já é o suficiente para levar o nosso rank para ser... Agora eu tô pensando numa coisa tipo... Será que vai chegar eventualmente um momento... Onde eu vou começar a fazer uma fase... E não vou na primeira tentativa conseguir um rankear... Porque isso é algo que me preocupa... Tensamente... Essa... É uma possibilidade que eu não quero ter... Ok... Ou... Oh, eu posso rolar... Eu posso pular... Enquanto eu estou rolando... Ok, isso aqui é basicamente aquela mesma gimmick. Uh, da prancha. Sai aqui. Hum, será que você consegue eventualmente alguma coisa com aquilo? Eu, eu não sei. Eu sei que eu posso rolar aqui. E ao rolar aqui eu consigo. Ok, esse inimigo aqui simplesmente te ataca. Eu pensei que. Eu pudesse, tipo, pegar alguma das O que que tá acontecendo aqui? Ok, tá acontecendo aqui que isso aqui é um momento tremendo para se fazer um Shine Spark Funk. E eu esperava muitas coisas aqui. Um bônus definitivamente não entrava na equação. Mas tudo bem. Um bônus foi casualmente encontrado aqui por puro acidente. Isso é bom. Eu espero que eu não tenha perdido nada ali em cima, porque isso seria desagradável. Não, não, não, acho que eu. Isso aqui tá maneira recomendada. No fim das contas, isso é bom. Ok, realmente gostando daqui. Uh, da gimmick do barril sendo utilizada aqui. Isso. Eu também gosto do fato de você. acelerar de uma maneira que é razoável de se notar, mas. Ok, já encontrei um dos bônus. Mas eu encontrei ele por puro acaso. Isso é motivo de preocupação. Oh, yeah, tipo, eu tenho que não morrer quando eu estiver fazendo a corrida de volta. Isso é algo extremamente importante de se fazer. Ok, fique de olho nos mínimos detalhes possivelmente exigentes, porque mísseis... Por que, mísseis? Eu não sei, mas isso aqui é simplesmente... Mecânica de Donkey Kong Country oh. 3. Oh, isso aqui... É algo que potencialmente vai... Eu vi! Eu... Não! Eu não posso mais voltar. Eu estou indignado, porque eu vi uma coisa que parecia importante ali. Ah, jogo, por quê? Você... Não! Sério? Isso é algo que pode acontecer? Ok! Tá, é algo que potencialmente vai me causar frustração no futuro. O caos absoluto que estava acontecendo ali era impressionante. Sem dúvida alguma, mas ok. Tem algo aqui? Tem algo? Temos alguma evidência de um pequeno detalhe na parede potencialmente escondendo bônus, eu não sei... Ei, espera é um momento, porque... Oh, eu compreendo, porque... Uau, sério? Literalmente invencível? Literalmente invencível, a não ser que você atinja eles de baixo. Ou... Ou oh, não, nem o nem um Super Taunt é suficiente pra você fazer isso. Preocupante com toda a certeza. Ok, o que acontece se eu, tipo, pegar velocidade aqui? Não... Aquela água é veloz demais, para dar certo. A propósito, eu amo aquele mini bloco rato que eu encontrei ali, incrível, incrível inimigo de se encontrar. Agora, ok, paranoia permanece justificando. Ok, tem não tem nada aqui. Tipo, minha paranoia pode ser justificada. Ok, como eu passaria aqui... Oh, você simplesmente pode atravessar aquele inimigo como se ele não estivesse ali. Bom de se saber. Você também pode fazer aquilo que eu acabei de fazer. Isso não é algo bom, de maneira alguma, mas é algo. Ok, se eu cair ali, eu vou me arrepender pelo resto da vida. Portanto, que tal não fazer isso? É, isso seria super fantástico. Pelo que você não pode destruir aquele inimigo. Realmente, uma grande decepção. Ei! Meu, eu já consegui quatro ingredientes. Ok, honestamente, é meio hilário o fato de, tipo, você coletar alguns itens ali e você simplesmente pensa Ué, por que eu coletei tantos aqui? Isso isso é preocupante. Oh, eu nunca iria ter pensado nisso. Ah, <risos> é, ainda bem que eu fiz por, por acidente. Isso, isso foi ideal. Oh! Ok. Somente um é suficiente? Não, eu tenho que aparar três. Oh, isso é um bom bônus. Isso é um bônus realmente fantástico aqui. Eu aprovo. Ok. Super legal. Tá na hora de eu cair aqui neste... Ai? Neste... Ok, não imaginei que a gente fosse imediatamente ser lançado com violência... Na correria, mas é isso que aconteceu Ok, hora do pânico Porque, eventualmente, vai ter um bônus aqui Que eu provavelmente vou perder E isso não vai ser legal Tem um presente aqui Ok, eu ia dizer, por que tem um presente ali? Ah, eu acho que a resposta foi obtida Eu estou de volta na rota normal da fase isso, sinceramente, é algo que me preocupa. Eu... Eu não gosto do fato... Ok, peraí. Ok, não estou mais na rota. Só que provavelmente significa que, tipo... Deve... Bônus. Bônus provavelmente por aqui. Oh, fantástico. O cara... Ali... Oh, o que o jogo quer que a gente faça? Tipo... É isso? Não. Então, como é que eu desço ali? Ok, eu não vi o um barril? É, yeah, correto. Ok, tudo bem. Isto é simples. Ok, talvez eu precise do barril para encontrar o bônus. A resposta é... Eu não sei neste exato momento. Eu estou observando tudo. Ou pelo menos tentando observar tudo em minha volta. E, ok, nós estamos de volta na rota normal. Isso é... Hora de ficar com medo. Não gosto de estar na rota normal. Especialmente considerando que eu estou basicamente no começo da... Eu perdi o terceiro bônus. Isso é simplesmente um fato aqui. E não há nada que eu possa fazer sobre isso. Absolutamente frustrante. Olha o pepino. Eu sei que você acha que é very nice, mas eu... Eu não. Eu absolutamente não. É o quê? Oh! Isso foi completamente por puro acidente. Meu, exatamente onde... Oh, isso foi sacanagem. Isso... Eu discordo. Espera um momento. O que, que o jogo quer que a gente faça? Porque... Eu não tô vendo um modo de você... Que tipo... Oh, dá pra você precar e voltar na outra direção. Ok, tudo bem. Eu compreendo. Isto é simples.